Oi, essa é a Paula. Ela é estudante do segundo ano do ensino médio integrado. E acredite, isso vai muito além da concepção que você provavelmente tem sobre o ensino médio. A diferença começa pela grade de estudos, ela é incrível, pode incluir, por exemplo, aulas sobre o cálculo de entalpia, encontros do clube de livros sobre autoras negras, desafios de programação com arduino e reuniões do Grêmio Estudantil da escola. Além disso, ela pode participar de projetos de iniciação científica e de extensão. Sentiu o um mundo de possibilidades, né? São vários desafios e aprendizados a cada semestre e inúmeras histórias de superação. Paula adora o Instituto Federal. Bom, os sonhos dela vão muito além de concluir um curso técnico para se inserir no mercado de trabalho, sabe? Paula deseja muito mais. Ela quer aprender não só para o trabalho. Ela quer um conhecimento capaz de transformar a sua realidade, mas também a realidade da comunidade onde ela mora. Quer um exemplo? Vem comigo que eu vou te contar mais sobre a Paula e o que ela passou no último semestre. A aula era de Sociologia, o conteúdo, relações de trabalho, sua recente modernização e a situação de escravidão vivida por alguns trabalhadores nos dias atuais. E foi aí que tudo começou. A Paula, aluna curiosa e questionadora, problematizou a questão. Indagou se aquela matéria não seria de história. Para ela, esse negócio de trabalho escravo não existe mais. Ainda mais em São Paulo, né? E aproveitando o gancho questionador de Paula, a professora propôs uma investigação. Sugeriu que a Lai fosse utilizada para buscar dados sobre a existência, ou não, do trabalho escravo no estado de São Paulo. Paulo olhou para os lados e perguntou se alguém saberia o que é LAI. Ninguém. A professora sentiu aquele cheiro de interrogações coletivas no ar e indicou o melhor lugar para pesquisar sobre a LAI, a biblioteca. A galera decidiu almoçar e aproveitar o tempo antes da primeira aula da tarde para descobrir o que aquelas letras significavam. A hora do almoço é um momento de trocas de informações valiosas entre os alunos. Até tentaram acessar o Google para ter uma ideia, mas os primeiros links que apareceram eram muito confusos. A biblioteca da escola certamente poderia fornecer informações mais claras. A turma literalmente invadiu a biblioteca. A bibliotecária ouviu calmamente aquele coletivo de vozes e interrogações e em poucos instantes compreendeu a dúvida. Ela pegou alguns livros pelas prateleiras e convidou o grupo para um bate-papo na sala de estudos. Explicou que a Constituição Federal de 88 é a lei máxima do país. E, além disso, é um documento que assegura vários direitos individuais, como, por exemplo, a liberdade, a igualdade, a justiça, a pluralidade. Explicou também que lá no artigo 5º da Constituição existe uma descrição com o seguinte direito. Inciso 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. A bibliotecária, entusiasmada, contagiou os alunos ao compartilhar a existência de uma lei máxima que garante acesso amplo às informações públicas. Explicou que, por exemplo, é um direito saber quantos médicos trabalham no posto de saúde, qual o valor da obra de reforma da praça, qual a destinação está sendo dada ao lixo recolhido na cidade. Esses exemplos demonstraram muito bem que a informação pública precisa ser, de fato, pública. É o que chamamos de transparência ativa das instituições. Alguém perguntou sobre a LAI. A bibliotecária finalmente chegou onde eles queriam. Ela explicou que, infelizmente, esse direito estava apenas na Constituição até bem pouco tempo atrás. Conseguir essas informações era quase impossível. Tamanha burocracia. Até que em 2011, isso mesmo, ontem, 2011, surgiu a Lei de Acesso à Informação, conhecida como LAI. Ela funciona da seguinte maneira. Primeiro, é preciso definir bem detalhadamente a informação que será solicitada. A pergunta pode ser enviada para órgãos federais, estaduais e municipais, independentes se são do Poder Executivo, Judiciário ou Legislativo. Ah, vale também para entidades sem fins lucrativos, aquelas que recebem verbas públicas. Segundo, depois de formular a pergunta e saber para quem ela deve ser enviada, é preciso entrar em contato com o órgão, normalmente via internet, se identificar e preencher um formulário com pedido de informação. Não é necessário dizer para que você precisa da informação. Não precisa justificar nada. O acesso à informação é um direito constitucional, ok? Terceiro. Depois de feito o pedido, o órgão tem um prazo de 20 dias para lhe responder. Há possibilidade de prorrogação por mais 10 dias se o órgão justificar a dificuldade de organizar as informações a serem enviadas. Se o agente público se recusar a dar a informação, ou se demorar em enviar a resposta, ou lhe encaminhar informações incorretas, ele será punido por isso irá responder um processo sobre o que chamamos improbidade administrativa. A bibliotecária chamou atenção para o último detalhe do bate-papo. A publicidade das informações é a regra na lei, mas há duas exceções de informações que podem ser negadas. Aquelas que comprometam a segurança nacional, por exemplo, a descrição de um plano de segurança de fronteiras ou aquelas que violem a intimidade do indivíduo, por exemplo, um extrato de conta corrente de alguém. Recentemente, houve uma tentativa de ampliação dessas exceções. Precisamos estar atentos a isso. Após todas essas informações, chegou a hora da turma de Paula, de fato, trilhar o caminho em busca da resposta sobre o trabalho escravo. Eles verificaram que a resposta ainda não estava disponível nos principais sites de órgãos públicos e, por conta disso, formularam a pergunta de maneira detalhada e também já especificaram para quem deve enviar. A bibliotecária aproveita para explicar que saber para quem perguntar nos faz refletir e tentar compreender o papel e as responsabilidades de cada parte da administração pública. E entendendo isso melhor, saberemos de quem cobrar e perceberemos os meios de agir politicamente, de forma coletiva, para a transformação da nossa realidade, ou seja, é uma etapa importante do exercício da cidadania. A pergunta já está formulada e o órgão que vai recebê-la já está definido. Chegou a hora de enviar. A essa altura, Paula e sua turma já estavam imaginando tudo o que poderiam saber por meio da Lei. Paula chamou a atenção para o que achou mais interessante na lei, a certeza que as informações enviadas serão corretas, já que nesses tempos de compartilhamento de notícias falsas pelo WhatsApp e outras redes sociais, é bom saber que existe um lugar seguro para se pedir as informações, principalmente as informações públicas. A turma precisou aguardar 20 dias para o recebimento da resposta. Pois é, nem sempre a resposta é imediata. Mas relaxem, eles tiveram muita coisa para fazer e aprender nesse tempo. Vários trabalhos, várias pesquisas, muita coisa para adiantar. Sabe como é, né? Final de semestre. Enfim, a resposta chegou. A ansiedade era grande para ver o que os dados oficiais diziam. Paula tinha quase certeza que Trabalho Escravo era coisa do livro de história mas o grupo descobriu que entre os anos de 2016 e 2019, 3.287 trabalhadores foram resgatados de condições análogas ao Trabalho Escravo no Brasil e desse total 252 trabalhadores estavam em empresas localizadas no estado de são paulo considerados em sua maioria escravos urbanos na planilha enviada pelo ministério do trabalho havia uma lista com o nome e o cnpj dessas empresas ao olhar algumas das empresas localizadas em são paulo Paula encontrou um nome comum é era isso mesmo era a empresa de costura onde sua mãe faria uma entrevista de emprego no dia seguinte.